Bacana galera, estamos aqui em Santa Rosa do Piauí Hoje grande festa, meu parceiro Bernardo Silva E o nosso canal Paymobile 2.0 está aqui fazendo toda a cobertura do evento Quero aproveitar aqui e mandar um abraço especial para os nossos patrocinadores é, lá em Francinópolis, Marilhão Moda, comercial São Francisco, em Valença, Gepiso, em Barra da Alcântara, Academia Venedim. E hoje estamos aqui, ó, Santa Rosa do Piauí, com né? a multidão hoje aqui participando dessa festa bacana do nosso amigo Ernaldo é, Silva. A gente aproveita e manda um forte abraço para você que está aí. 2.0, vamos junto. É isso, galera. Estamos aqui em Santa Rosa do Piauí, né? Hoje uma grande festa do nosso amigo Arnaldo Silva. Estamos aqui com o prefeito dessa cidade, Leveríssimo, é o nome do senhor, não é isso? Exatamente, pois é uma satisfação receber aqui a imprensa, né nesse momento de final de ano a gente quer saudar toda a comunidade, a população de Santa Rosa com, desejando um feliz ano novo e dizer que hoje estamos aqui prestigiando a festa, o evento do vereador Arnaldo Silva, acompanhado aqui da primeira dama, minha esposa. Do nosso vice-prefeito Chico Santos Do vereador Deri Gonzaga Da cidade de Oeiras E da vereadora Luiz Helena Também de Oeiras E dizer assim, Santa Rosa Tem tradição de festa de final do ano Mas também não só é festa São ações, agora mesmo nós estamos Entregando várias ações no município E sexta-feira Vamos fazer o nosso IPTU premiado Nós vamos entregar 21 prêmios Dentre eles, um terreno Para que as pessoas possam construir uma casa. Então é a satisfação que a gente tem de ser gestor e trabalhar e fazer as coisas e fazer com que as ações cheguem até a porta daqueles mais simples, dos mais carentes. Era é isso, administrar hoje não está fácil, né? são muitas burocracias, mas o senhor com dois anos de mandato já tem muitos benefícios já em Santa Rosa. Pois é, a gente tem trabalhado diuturnamente para fazer o melhor para a população Graças a Deus tivemos o apoio do governador Wellington Dias, do deputado Lima, do doutor Francisco Costa Que dá apoio e suporte aqui através de emendas e ações do governo do estado porque os municípios pequenos, eles não aguentam, não suportam fazer sozinhos. Então, nós tivemos aqui várias ações do governo do estado, então é isso que a gente faz, trabalhar dia a dia para chegar às ações. Ações não só obras de pedra e cal, mas também obras sociais, de saúde, de, de educação, de todas as áreas. Recentemente nós recebemos o prêmio Prefeito Empreendedor na Educação Então é uma satisfação que a gente tem em fazer as ações para atender o povo Isso apenas em dois anos? Não, eu estou no segundo mandato né? segundo mandato, né? Nós fizemos muito no primeiro mandato Estamos fazer, fazendo também muito agora e vamos fazer ainda mais nesses dois anos, que a gente sempre pediu, o alinhamento dos astros. O que, que é? Alinhar governo federal, governo do estado e prefeitura. Então a gente espera muito, é, junto com o governo Lula, com o governo Rafael Fontelli, trazer ações para o município de Santa Rosa. Muito importante para o município, com né, a gestão dessa, onde só tem a ganhar a população. Com certeza, a gente faz nesse sentido, trabalhar para atender o povo. Como eu disse, não adianta você ser gestor se não fazer com que as ações cheguem à população, chega principalmente aos mais necessitados. Então, é isso. E hoje nós estamos aqui nesse evento do vereador Arnaldo Silva, que também faz um trabalho com a gente lá na Câmara, e estamos fazendo isso. Tivemos recentemente aprovado aqui o nosso ICMS ecológico, que o município agora vai ter mais um recurso para a nossa cidade. Prefeito, final de ano chegando, Natal passou, deixa uma mensagem aí para a população de Arraial. A mensagem que a gente... É o Santa Rosa. Para Santa Rosa, a mensagem que a gente deixa é de gratidão que o povo nos concedeu dois mandatos e a mensagem nesse, que o, o 2023 seja melhor do que 2022, que os lares das pessoas tenham mais paz, mais harmonia e que toda a população de Santa Rosense consiga realizar os sonhos que não foram possíveis realizar em 2022. Para nós, no nosso canal Mobres é um prazer pela primeira vez em sua cidade, né? Prestigiando a festa do nosso amigo Arnaldo e alegria em conhecer o senhor pessoalmente. Tá bom, obrigado. Um abraço ao portal do Mobile, né? Então agradeço aqui a presença de vocês. E é isso. Quando tiver a oportunidade, pode vir que nós estamos aqui de braços abertos. Ó, oh, prefeito Veríssimo aqui de Santa Rosa, diretamente por nosso canal Mobile 2.0. Beleza, galera, estamos aqui em Santa Rosa hoje, festa bacana do nosso amigo Hernaldo Silva, né, e hoje as autoridades maiores aqui do nosso município, marcando presença nesse show. Agradecendo mais ainda esse evento... ...estou aqui com o vice-prefeito de Santa Rosa... ...Chico Santos... ...Chico Santos, acho que bem conhecido aqui na cidade... ...pois é, primeiro, né... ...cumprimentar e agradecer a presença do portal Piau Imóvel... ...a gente já conhece um pouco do trabalho do Jean Guedes... ...dizer que assim, uma satisfação imensa recebê-lo aqui... ...e a princípio é assim, Jean... ...a nossa avaliação é muito positiva... ...no conjunto de entendimento... ...nós entendemos que estamos encerrando o ano de 22... É muito positivo Cumprimentar tantos amigos aqui nessa noite Como o Dery Gonzaga, vereador da cidade de Oeiras Nossa vereadora Luísa Helena Nossa primeira dama que está aqui Nosso prefeito que já falou Tem também o Jails que é o esposo da Luísa Helena Então é assim, uma satisfação imensa Encerramos aí Estamos aí numa semana de encerramento de 22 Um resultado muito positivo Como disse aqui o nosso prefeito nós conseguimos avançar em todos os segmentos. E a gente sente isso conversando com os Santa Rosenses, para quem a gente tem dedicado, para quem o nosso prefeito aqui capitaneando toda a gestão mais trabalho, mais futuro, tem se dedicado. Então uma satisfação imensa estarmos aqui prestigiando essa noite o vereador Arnaldo Silva, que gentilmente nos convidou, gentilmente convidou o nosso prefeito. E tem sido assim, nós estamos aqui para abraçar. E para potencializar tudo aquilo que engrandece, tudo aquilo que vai melhorar a vida do Santa Rosense. E tudo isso, quem ganha é Santa Rosa. Uma administração boa, todo mundo ganha. Com certeza, Gerardo. Veja só, nós tivemos a oportunidade de ser candidato em parceria com o nosso prefeito em 2016. Tivemos um resultado de eleição... Ainda apertado, é normal as pessoas, a mudança traz essa dificuldade, mas em 2020 os resultados já se ampliou e isso só significa o resultado de que a população, de que as pessoas têm entendido, compreendido os resultados, têm chegado as ações e, obviamente, nosso prefeito, capitaneando toda aqui é a sua equipe, também tem levado bons resultados. Então, assim numa avaliação geral, foi um ano Todas as dificuldades, mas no final de tudo, muito vindouro. Avançamos em todos os segmentos, como disse aqui o nosso prefeito, em obras de pedra e cal e cimento, mas também na convivência, em sentir as pessoas, sentindo os resultados chegando à sua porta. Então, graças a Deus, assim nós temos a palavra gratidão. Gratidão pelo esforço, pelo trabalho. Pelos resultados, e basta andar as ruas de Santa Rosa, basta consultar o povo de Santa Rosa, tem sido isso que a gente tem sentido a cada momento e a cada lugar que a gente tem frequentado. E o trabalho não para? Com certeza. Nós já estamos aqui, né? primeiramente, desejar que cada Santa Rosa tenha tido um Natal muito bom, um Natal com muita harmonia, com muita alegria, e já desejando que 2023 seja aí um ano com muito mais prosperidade, Imagine você que a gente com tantas as dificuldades, mesmo né, com alguns alinhamentos que não tinham sido do jeito que se planejava, agora vai chegar à nossa porta. Basta dizer a você que graças a Deus aqui é a nossa gestão capitaneada pelo nosso prefeito, nós conseguimos construir alinhamentos que vai desde de, a gestão a nível de Estado, como também a gestão a nível de Brasil. E tudo isso vai somar os resultados, não tenho dúvida. A gente já sente no semblante das pessoas que a esperança voltou, que as pessoas começaram a entender que realmente a gente pode prospectar dias melhores. E Veríssimo Chico Santo tem sido isso. Nós representamos o povo de Santa Rosa, nós queremos trabalhar cada vez mais para esse povo. Somos muito gratos pela, pela reciprocidade, pelo carinho, pela forma como o povo nos deu os resultados nas urnas e tem nos dado a cada dia. Nós estamos aqui hoje confraternizando, como já diz, prestigiando aqui o vereador Arnaldo Silva Que tem também apresentado o seu trabalho lá naquela casa Junto com tantos outros pares que Nós poderíamos citar que nós vivemos tempos Em que aquela casa, poder legislativo né, Entendeu o que é importante, a sua importância Cada homem e a cada mulher que lá tem feito o seu trabalho Nós entendemos que o Veríssimo o Chico Cheque Santo Só tem conseguido resultados porque cada um entendeu E apesar da diferença o objetivo maior é trabalhar por esse povo que tanto precisa, por esse povo que precisava de uma gestão que soubesse harmonizar, que soubesse conviver e entender que é preciso a cada dia trabalhar por ela. Então essa tem sido a missão do nosso prefeito, essa tem sido a missão do vice-prefeito e também daqueles que fazem aquela casa. Então, numa avaliação geral, o 2022 que está se encerrando, apesar da dificuldade, resultados positivos em todos os segmentos. Eu costumo dizer... E a desafiar, que se você quiser, você pode comparar que a gestão Mais Trabalho, Mais Futuro, era aqui pelo nosso prefeito, conseguiu avançar em todos os segmentos. Porque nós somos povo, nós viemos do povo, nós somos de famílias humildes e nós conseguimos entender a realidade de cada um. Então assim, numa avaliação geral, muito satisfeito. Muito certo que precisamos trabalhar cada vez mais, mas que até agora nós temos sim atendido, a contento ao povo de Santa Rosa. Mas sempre sabendo que é preciso fazer muito mais. Uma mensagem positiva que você acabou de, de comentar, né? Tá ao lado a lado do povo para a gestão é muito importante. Não tenha dúvida. Eu, veja só, nós temos um prefeito... Filho de agricultores, nós temos um vice-prefeito, filho de um pedreiro e de uma professora Nós somos gente, nós gostamos de gente, nós sabemos a realidade Aqui o Veríssimo, na sua origem familiar, é o primeiro político Aqui o Chico Santo, na minha origem familiar, sou o primeiro político Nós temos isso aqui como missão Nós não estamos aqui para construir patrimônio Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão, fazer o nosso trabalho e deixar aqui para aqueles que, viam, que virão antes da gente que é possível sim, o filho de um agricultor, o filho de um pedreiro, de uma professora, ocupar esse espaço e fazer muito mais. Então é esse o sentimento que a gente tem. É com essa vaidade branca que o Veríssimo Chico Santo presta o seu serviço. Nós não queremos nos perpetuar aqui, nós não queremos é, que o, a gestão pública seja algo nosso. Nós queremos aqui cumprir a nossa missão. E deixar, depois do, que a gente tiver o nosso momento, que outros façam isso. Eu acho que foi um ingrediente que, que muito se acertou, tanto o Veríssimo como o Chico Santos. Quando a gente entende que isso aqui é algo momentâneo, não é algo para a vida toda, vamos cumprir a nossa missão e deixar aí, e principalmente, meu caro amigo Jean Guedes, dizer assim, que cada Santa Rosense, independente da sua origem familiar, é possível sim ele ser prefeito de Santa Rosa, é possível sim ele ser vice-prefeito, é possível sim ele ser vereador. Basta que esse sentimento de servir, de trabalhar para quem mais precisa, esteja incorporado nisso. No mais, é um orgulho. O danado que eu tenho de fazer parte da gestão Mais Trabalho, Mais Futuro, porque você anda às ruas, você anda às localidades, aos interiores de Santa Rosa, de cabeça erguida, sabe? Aquilo que a gente se comprometeu, aquilo que não foi possível, a gente vai lá, a gente tem dito, olha, não foi possível ainda, mas continua aqui o compromisso, mas lhe digo assim, numa soma, no num encontro de contas, na sua maioria... Nosso prefeito, todos nós que fazemos a gestão Mais Trabalho, Mais Futuro, conseguimos sim entregar aquilo que a gente se comprometeu. E os resultados estão aí. Né? A gente tem colhido a cada dia, a cada momento, depoimentos que nos fazem acordar no dia seguinte com mais vontade de trabalhar. Então é uma alegria imensa de fazer parte desse grupo e é alegria imensa em saber que temos que trabalhar cada vez mais para bem atender esse povo, ao povo de Santa Rosa, ao santarrosense. Muito satisfeito. Chico, para mim, nós do Canal Móvel, é um prazer falar com o vice-prefeito Chico Veríssimo. Uma alegria grande pela primeira vez no nosso canal. Engradece muito o nosso público, vocês né? E parabéns pela gestão sua Do Veríssimo também Parabéns pela gestão E bola pra frente Com certeza, encerrar aqui a nossa fala Desejando aí um 23 com muita paz, com muita saúde e principalmente amor no coração Porque a gente precisa amar cada vez mais o próximo para que a gente possa ter dias melhores O mundo tá cheio de tantos problemas Tá cheio de tantos confrontos Então é hora de baixar a temperatura e abraçar o próximo e dizer, olha, que dias melhores virão, que dias melhores a gente vai estar se esforçando aqui para trazer a Cana Santa Rosense. Então, um abraço a vocês que estão aqui nessa noite e abraço a todos os amigos e amigas, a todas as pessoas que, a, que acompanham através do seu canal. Muito obrigado por sua presença aqui também. Aí, ó, diretamente para o Mobile 2.0, vice-prefeito aqui de Santa Rosa do Piauí. É isso aí, estamos aqui em Santa Rosa do Piauí Hoje a grande festa do nosso amigo Arnaldo Silva As autoridades marcando presença A vereadora de Ueiras do Piauí, Luísa Helena Boa noite, prazer falar com você Eu que agradeço a prerrogativa de estar sendo entrevistado E digo pra você que está em Santa Rosa do Piauí É sobretudo agregar valores Porque a política, além de normativa, ela é valorativa então assim, a gente agrega aquilo que é pertinente ao município que a gente exerce a vereança Ao mesmo tempo que agrega também os valorativos das cidades vizinhas que também nos acolhem bem Respeitando esse mandato político Fala um pouquinho sobre o seu, seu trabalho, né? Sua gestão em Ueiras? Sou iniciante no Poder Legislativo e, no entanto, já peguei assim, de certa maneira, alguns aspectos que são relevantes para a minha postura enquanto representante do povo. Primeiro, por ser escolhida a do governo. Segundo, por ser a única mulher naquela casa legislativa. De 13 vereadores, eu sou a única mulher. E, em terceiro lugar... Pela cidade de Oeiras ter me escolhido entre tantas outras que se propuseram a esse desafio Então me sinto assim numa responsabilidade imensa Porque eu compreendo que a política em si não é sobretudo status nem vaidade Mas sobretudo compromisso de um feedback que a sociedade espera da gente E eu tenho buscado cotidianamente dar esse respaldo Dar esse feedback para a sociedade oeirense Observando que o meu mandato não encerra por aqui eu sou uma pessoa que sempre gostei de novos desafios e já coloco para você que em 2004 em diante, muitos outros desafios que são bem mais relevantes do que a vereança estão aí a me convocarem, a me desafiarem e já me colocam à disposição. Uma vereadora jovem ainda, é isso? Jovem entre as Talvez fisicamente eu apresente essa... É, digamos assim, esses traços físicos, mas eu já tenho mais de quatro décadas vividas e assim essa minha experiência, que ela não iniciou de agora. Eu já tenho uma atuação política. Que a política em si, ela não vai além de uma, ela, ela vai além de um mandato político partidário, ela vai das nossas atuações em ações comunitárias, porque eu iniciei muito nova. Quando eu era criança, adolescente e até de juventude, eu era uma pessoa muito presente na igreja católica. Embora com o passar do tempo eu tenha minhas identificações religiosas, as quais não anulo e nem tenho nada a denegrir quanto a igreja católica. Mas assim, a igreja católica de qualquer maneira foi uma base para que eu estivesse chegando onde eu cheguei, mas a política em si hoje... Ela já tem uma outra linha de desenvolvimento, mas que de qualquer maneira o meu trabalho, enquanto adolescente, enquanto jovem, foi assim definitivo para que eu pudesse alcançar uma notoriedade, um respeito e uma aceitação no meu município. Vereadora, você me parece. É, durante a conversa, uma vereadora muito dedicada ao seu trabalho. Sim, eu gosto muito. Mesmo sendo iniciante, eu sou uma pessoa que eu compreendi que ser vereadora. A gente tem que procurar se dedicar no cotidiano à questão da lei orgânica do município... A questão até mesmo de um regimento interno da Câmara Municipal... Porque a gente não pode nem votar, nem defender um projeto... O qual a gente não sabe a sua essencialidade, necessidade e importância para uma comunidade... Então só procurei conhecer a fundo aquilo que realmente compete ao vereador... Porque antes de ser um cargo eletivo... Hoje eu sou assim uma pessoa que eu deixarei o meu nome também à disposição após o meu mandado. Então responsabilidade coletiva não é Lois Helena, é Lois Helena que representa quase 40 mil pessoas. E dessa minha representatividade eu tenho assim essa essencialidade de compreender que o aspecto de responsabilidade ele sempre deve estar presente no meu dia a dia. Vereadora, é... Que coisa boa, né? Hoje eu estou encantado com a senhora, né, com as suas palavras, que geralmente o vereador não gosta de falar. vereador não gosta de falar. E eu vejo hoje a senhora aqui falando muito bem né, do seu trabalho, com muita emoção. Assim, eu agradeço até, eu acho que é porque eu sempre fui uma pessoa de militância e pelo fato de estar presente nos movimentos estudantis desde então, eu acho que isso propiciou essa minha facilidade de persuadir, de comunicação e assim, prerrogativo está em Santa Rosa, lá do Hernaldo Silva que também é um colega do Legislativo Chico Santos, vice-prefeito doutor Veríssimo, prefeito que independente de siglas partidárias, eu costumo dizer a política, além de normativa, ela é valorativa então, onde até ter um respeito eu costumo prezar por este e não estou atrás de aprovação dos pares. Quando pares, quer dizer da sociedade como um todo. E eu, todo mundo sabe a minha ideologia, sabe aquilo que eu defendo e sabe a minha sigla partidária. Mas onde eu ando, que eu construo amizades, eu entendo que a política é construção e não a definição eterna. Luiza, obrigado pela entrevista. Para mim foi um maravilha falar com o vice-prefeito, você, ser vice prefeito você, o veríssimo, bacana demais. Eu que agradeço a credibilidade, porque no tempo que a comunicação social ela se tornou, em certo aspecto, vulnerável, porque as pessoas passaram a entender que liberdade de expressão, ela pode se permitir a delegar imagens, a macular, a deturpar valores. E assim você veio procurar uma maneira. Decente para estar levando o meu nome no município que não é meu, mas que de certa maneira eu o adoto como meu, por ser amiga pessoal do vice-prefeito e do prefeito e do vereador Arnaldo. Muito bem, Heloísa, vereadora de Ueiros do Piauí, diretamente para o nosso canal Mobile 2.0. Né, galera, estamos aqui em Santa Rosa do Piauí, hoje grande festa, meu parceiro Arnaldo Silva, estamos aqui com ele aqui, ó. Estou no show aqui de Vale Santos, aqui em Santa Rosa Uma multidão, uma lotação aqui hoje Tem Santa Rosa, Piauí Galera que está curtindo o nosso canal Mobli 2.0 Vamos para cima, Mobli 2.0 Bacana galera, estamos aqui em Santa Rosa, no Piauí Hoje grande festa, Devales Santos, dando no show ali no palco Estou aqui com esse cara, ó DJ Rafinha, o um estourado do um momento aí, Estourado, Santa Rosa, ele juntamente com o Renato Silva trazendo essa, essa grande festa hoje pra Santa Rosa. DJ Rafinha, bom dia já, né, meu irmão? Bom dia, bom dia, obrigado pela presença. É, PI Mobile 2.0, eu acompanho você lá na internet. Você tá, tá estourado, é você, viu? Você tá estourado aí divulgando as festas, obrigado pela presença aí. E só agradecer a galera que compareceu a essa festa maravilhosa. Meu irmão Nelson Silva, é um cara que eu conheço aí desde criança. Sempre apostou em mim Uma das primeiras pessoas que me deu um incentivo Hernaldo o Arnaldo É meu irmão até hoje Hoje ele me deu esse privilégio de fazer essa festa com ele Apostar no produto que também é da nossa empresa A gente está trabalhando aí em São Paulo Rio de Janeiro, Brasília e agora no Piauí E o resultado está aí, né? O povo veio, o povo abraçou, graças a Deus E Arnaldo Silva é um cara que tem 20 anos fazendo evento E ele me deu a oportunidade, assim como dá deu a oportunidade para muita gente, e isso que é importante Pessoas igual a você, Arnaldo Silva A gente tem que sempre estar junto, junto e Misturado, levando o nome do Piauí pra cima, levantando nossa bandeira. E é isso, tamo junto, misturado, viu? Eu, eu observei hoje, durante a, a galera, a entrevista, o carinho grande que, que a galera tem com o Arnaldo Silva, cara. É confundido. O Renaldo Silva é sem comentários, cara. Esse cara não existe. Não só ele, a família toda dele. Se você puder conhecer um dia a história deles, dona remédio seu Raimundo Bastião, que já faleceu, mas todos eles são muito queridos, muito queridos são pessoas maravilhosas, pessoas de origem. Humilde igual eu, mas de um coração gigante. Se você chegar na casa dele, cara, o que ele tiver, ele abre as portas pra você, você vai se sentir no um reino, porque ele é diferente. Não é à toa que ele é vereador e é só começo. O vai longe, o vai longe. observe, cara, você também é um cara super inteligente, um cara bacana, conhecido da galera, promove muitos eventos de em São Paulo também, não é isso? Sim, sim, graças a Deus a gente vem trabalhando aí. Tem, a galera, tem gente que conhece a gente de agora, né? mas a gente vem mais de 12 anos batalhando. Eu como DJ, promotor de eventos. Também eu sou formado em TI, trabalho de segunda a sexta. Muita gente acha que eu vivo só da, da música, mas segunda a sexta eu trabalho com TI, sou formado em TI. E final de semana a gente tá na luta. Hernaldo é um cara que me ajudou desde o começo e hoje graças a Deus todo final de semana a gente tem show. A gente leva as bandas do Piauí para lá, inclusive lá de Vazegrande Já foi? Amor Bandito quando existia? É, é R é, é Esquema. Denis da Barra já foi comigo, Ciel agora vai em março, então a gente sempre está abrindo as portas para os conterrâneos piauiense, pros... a galera do Norte, do Nordeste, a galera que precisa de oportunidade, a gente está lá, está representando, e está abrindo as portas junto com eles e não, e não tem como deixar de dar oportunidade para os nossos conterrâneos, né? E vi, lembrando que em março o nosso canal Móvel 2.0 vai estar tá em São Paulo, juntamente com o Ciel, Fala. Pronto, você, mas nós vamos estar tá juntos e misturados em todas as a turnê, todos os shows. Você é meu convidado para ir todas as festas, vamos estar junto, e misturados. E sucesso, parabéns pelo seu sucesso, pela sua humildade e progresso na sua vida. Viu? Muito prazer mesmo em conhecer você hoje, Foi muito feliz pela sua presença. E continue assim, com esse trabalho maravilhoso, sua humildade. Eu vejo que você entrevista todo mundo, não tem aquele negócio, ah, eu vou procurar o famoso, o rico, não você entrevista todo mundo. Isso aí é pra poucos, viu? Parabéns mesmo, parabéns. Galera, DJ Rafinha, galera de São Paulo. Ó o homem aqui, ó, estourado demais, leva as melhores bandas de forró para o São Paulo, qualquer parte do mundo, é isso? Isso mesmo, isso mesmo, a gente tá trabalhando aí Banda do Norte, do Nordeste, aqui do Piauí Graças a Deus a gente tá entrando em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí Devagarinho a gente chega lá, né? Devagarinho, com o pé no chão, honestidade E tudo no tempo de Deus Jafinha, cara, te agradeço demais pela entrevista aqui pro nosso canal, velho Obrigado, eu que agradeço, viu cara? Sucesso pra você e toda a sua equipe, viu? Um abraço, tamo junto DJ Rafinha, diretamente aqui pro Móvel 2.0 Bacana galera, estamos aqui em Santa Rosa, Piauí Rapaz, hoje festa top demais Devalo Santos dando um show lá em cima Já passou o Gingome Daqui a pouquinho tem mais atrações Estamos aqui com os caras da mídia aqui de Santa Rosa Teu nome Meu nome é Diego, viu? Administrador do, da página STR na mídia Justamente com meu parceiro Carlos Robert E dizer que é um prazer demais receber vocês aqui Na cidade de Santa Rosa, no Piauí Para um grande show Esse que é um show né, que é proporcionado sempre é, Nessa data, a, o... Santa Rosa Show sempre oferece um grande show pra galera e desse ano não poderia ficar diferente, né? Gabriel Santos, aí, o cantor muito estourado aí na mídia e não poderia estar de fora, tem que estar aqui no palco de Santa Rosa do Piauí. É, hoje é uma alegria, cara. Santa Rosa recebeu um astro da música, que hoje é Gabriel Santos é o cara mais estourado hoje em todas as plataformas do Brasil. Então Santa Rosa hoje, pô, é maravilha demais receber um cara desse. Não, extremamente privilegiado, né, é isso que eu tenho pra falar, porque Santa Rosa, é, juntamente com o DJ Rafinha, né, e o Ernaldo Silvas, que é o, o, o dono do, do Santa Rosa Shows, né, que trouxe essa, esse, essa grande atração pra nossa cidade. Nossa, a nossa cidade estava carente realmente de um show, né, é, de grande porte, né, como é esse hoje. É, e, enfim, só temos a agradecer extremamente a toda a galera e mandar um abraço, né, pra todo mundo que está curtindo aí que é a festa hoje, quem não conhece Santa Rosa, pode vir pra cá, porque Santa Rosa, sem dúvida, é uma das melhores cidades do Piauí, viu? Porque é extremamente, a energia do pessoal é diferente. Então quem conhece, já pode dar no Instagram, arroba que você vai ver todos os memes, tudo atualizado diretamente pra toda a galera. Aproveita aí e manda um abraço. Pesado mesmo pro Arnaldo, o Arnaldo é caba gente boa demais, a galera abraça o cara, a galera vai pra cima, pô. É maravilha demais ter um caba desse Santa Rosa. Não, extremamente, é prazeroso né contar um cara que sempre apoiou a nossa página sempre sempre investiu em divulgação nunca nunca é, é, precisou a gente ir atrás é ele quem vem atrás da gente hoje sorteou várias cortesias para galera enfim um cara extremamente sensacional ele, juntamente né com o meu parceiro DJ Rafinha, que também é da Terra foi para São Paulo e produz grandes shows lá né, em São Paulo, e foi quem também ajudou a trazer Terra Felicita Santos essa atração brasileira, né? atração aí é, de nível realmente muito grande aqui para nossa cidade. Boa tarde. nós estamos aqui ao vivo, final de ano chegando, Natalzão, aproveita, manda aí uns parabéns aí para Santa Rosa, final de ano, manda aí! Cara, extremamente feliz de receber vocês aqui. É um prazer enorme, tá? Então, em nome de toda Santa Rosa do Piauí, a gente queria dizer pra vocês que quem não conhece pode vir aqui pra nossa terrinha, que sem dúvida você não vai se apaixonar, você vai se apaixonar muito com a nossa cidade, viu? Então, um grande beijo a toda a galera, um grande beijo a todo mundo de toda a região, viu? Um grande abraço! Fica pra aí, como é que tá aí hoje? Tá solteirão, na mídia? Rapaz, a gente tá aí, né? A gente tá aí. Quando a gente tá trabalhando, a gente tem que ficar mais de bolso, mais tranquilão. Mas é isso aí, viu? Pode seguir lá a página. É, fala mais uma vez tua página aí, pra galera seguir, vai lá. A página é só botar no Instagram, viu? @strnamidia, STR na mídia, ou seja, Santa Rosa na mídia, digamos assim. STR na mídia, você vai ter lá um material de extrema, de extrema qualidade, viu? Então a gente produz vídeos semanais, produz vídeos quando tem eventos. Então se você também quiser contratar a nossa parceria, né? A gente vai lá sem nenhum problema, faz os realmente... A gente levanta, né? O, o, toda a galera pra convocar a galera realmente para ir pro show. Então a gente levanta toda essa vibe, a galera fica toda ali, é, é, é, oriçada ali realmente, e anima realmente a galera para ir pro show. Então, a galera, quando já chega aqui, ela já chega extremamente animada. Porque a gente já posta diversos vídeos, né, da galera e tal. Enfim, a gente faz todos os memes. E é isso aí, galera. Tamo junto. Na mídia aqui de Santa Rosa, diretamente pro canal Mobile 2.0 Bacana galera, tamo aqui Santa Rosa do Piauí, rapaz Hoje festa top demais, nosso parceiro Arnaldo Silva Ali em cima tá o Santos, já passou o Guim Gomes Daqui a pouco ele aqui ó, Alan dos Teclados Que daqui a pouquinho vai dar um show Alain, primeiramente meu amigo, boa noite É bom dia já né, Salão? Boa noite rapaz, estamos aqui no show aqui Curtindo o The Alves. Pra finalizar vai ter Alan que até amanhã o é dia, viu? Alain que já tá aqui aquecendo a voz para daqui a pouquinho daquela aquela inquinada aí com a galera de Santa Rosa. É isso aí, a galera de Santa Rosa é animada demais, toda vez que a gente toca aqui sempre amanhece o dia. O pessoal sempre gosta de ler até de manhã. De onde é o Alain? De onde é o Alain? O Alan é daqui de Peixinho de Oeiras, Piauí, aqui, uma cidade da 50 quilômetros daqui lá. Então, você já começou a carreira de músico, já faz muito tempo, é recente? Assim? Já faz um tempinho já, a gente começou em 2012. 2012? 2012, aí a, gente, a gente lutando aí, estamos na luta. né? Então, já tem uma bagagem pesada já. Verdade, a gente tem um, já tem um tempozinho, já, já faz uns três anos que estamos no mercado aí tentando, é que fendeu já certo. Qual é completo, tem, tem cantor, é só você mesmo? É só o teclado de percussão. E o cantor, só três componentes, E o repertório do Alain, é É o mais atualizado. Como é que é o repertório do Alain? O repertório do Alain é atleta, É tipo, é vaquejado, é piseiro, é porró, é misturado aí. Todo, todo estilo. O que a galera pediu o Alan toca? É desse jeito, a gente só não toca macumba, mas o resto. <risos> Eita, Alain, tu é fora, cara. Alan, fico feliz, cara, em falar com você. Músico, né? Da nossa terrinha, cura do Piauí, vizinha. Cara, desejo pra você todo o sucesso do mundo, que você possa ser feliz, né? Na hora, meu parceiro, só tenho que agradecer aí pela oportunidade que você tá dando pra gente aí. Tamo junto misturado. Ó, quiser contratar o Alan, liga pra onde aí? Vai lá. 94618375 94618375 8375. Ó, oh, leva esse cara aqui para qualquer lugar do Piauí, qualquer lugar do Brasil. Ou então pode falar com o meu parceiro Arnaldo Silva, aqui que tá aqui com nós também, nosso empresário aqui na região. Empresário forte, Arnaldo Silva, é o cara que comanda tudo aí. Aqui na região de Santa Rosa, Arraial, o cajazeiro é ele. Parabéns a ele por essa festa, top demais. é o que vai ficar marcado em Santa Rosa. Não, Arnaldo Silva tem a, a mão abençoada por Deus. Onde um ele bota a mão, dá certo o negócio. Logo vamos é. O homem é ter abençoado por Deus. É isso aí. Logo vamos ter carinho com o povo, é, tem amizade. Que vale é isso? Tamo junto. É isso aí. lá, obrigado, cara, pela entrevista aqui pro nosso canal, velho. É isso aí, meu parceiro. Tamo junto misturado. Só tenho que agradecer você e sua equipe aí por esse trabalho maravilhoso. Tamo junto. Alô nos teclados diretamente com o Roblin 2.0, chama papai! Bacana galera, estamos aqui em Santa Rosa do Piauí. Cara, hoje festa top demais, Nevaro de Santos, Guimes. Daqui a pouco é nos no teclado, para fechar com chave de ouro. Estou aqui com ó, esse cara aqui, é o responsável juntamente com o seu irmão de Rafinha, por esse evento belíssimo. Primeiramente, parabenizar você pela festa. E já bom dia, Janice! Boa noite, meu amigo Jean. Boa noite a todos. É, agradecer a Deus por mais esse evento, Jean. A gente que já vem há muito tempo, há mais de 20 anos, nessa luta, nessa peleja. A gente faz, to... eu faço uma festa por ano, todo ano, mês de dezembro, eu faço essa data, graças a Deus. Então a gente tem que agradecer a Deus. Aí eu quero agradecer a minha família, agradecer a esse povo que está aqui, ao DJ Rafinha, a meu amigo Alan. Estourar disso, Alan. Tem uma música aí que tá estourada. É. Sem pressa pra DP. Você pode pesquisar lá. A música tá estourada. Agradecer, o... Eu agradecer também ao Guim Gomes. Agradecer a você, viu, meu amigo Jean? Que veio lá da sua terra pra cá para que possamos fazer essa cobertura Uma cobertura belíssima, uma cobertura muito bonita eu só tenho a agradecer a Deus E a você também por estar aqui Levando o nome do nosso, nosso, da nossa cidade Do nosso show, da nossa marca Que é Santa Rosa Shows e Eventos Então eu só tenho a agradecer, meu irmão Renaldo, sabemos que hoje é difícil fazer festa, né, porque tem muitas barreiras, tem muitas dificuldades. Mas observa, Renato, que você, graças às suas amizades, ao seu carisma com o povo, né, a galera lhe abraça quando você faz o show, velho. Pois é, Jean, não só em Santa Rosa. Por exemplo, Aurélio lá em Vaz Grande, o professor Aurélio é meu amigo, o Denis é meu amigo, os meninos do R Esquema são meus amigos. Então, assim, a gente... Faz, trabalha Santa Rosa, Cajazeiras, Arraial e Oeiras. São as cidades que a gente trabalha com shows e eventos, né? E aí, a gente tem que entender que sem o povo, a gente não faz o evento. Então, a gente tem que, a gente tem que é, agradecer a Deus e ao povo, porque o povo é quem faz a festa. E aí, é isso, meu irmão. Não, também, muito importante... É nos shows, é o apoio da família. Pois é, meu irmão, eu sou, eu venho de uma família de 10 irmãos, todos que estão trabalhando aqui, do porteiro ao bar, são todos meus irmãos, eles tomam de conta de tudo. Né? É, é meu, meu braço forte, minha família, né? É, minha mãe, meu pai, quando eu estava vivo, toda a festa que eu tinha eu levava ele, mas é, hoje ele não está entre nós, mas eu levo minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus irmãos. São as pessoas que fazem com que as coisas andem como, como tem que ser. Olha, hoje você trouxe para Santa Rosa um cara super estourado, estourado demais e humilde, cara, e humilde. E cantando Amar Batista, e veja só. Batista. É um cara, um fenômeno, né? E eu tenho muito a agradecer ao Diávole, um cara simples demais. É um cara show. A gente está vendo aqui, a gente está vendo aqui. Nada de boniteza, aquela coisa, humildade, humildade. Justamente, ele não tem príncipe não, né? Ele é simples demais. Eu só trabalho com artista desse naipe. Se não for, não trabalha comigo. Ronaldo te parabenizo, cara. É, pela tua coragem, é, pelo teu carisma, né? Pela tua tranquilidade, cara, que eu acho um cara super tranquilo. E pelas amizades que você, o povo vindo aqui, você é um cara forte, um cara que tem muitos amigos. Eu que agradeço a você. Eu acho que essa vai ser uma, uma de muitas vezes que você vai vir ao nosso município. É a primeira de muitas que você virá. Agradeço a você e a sua equipe. Muito obrigado. Um abraço à galera do seu canal, à galera da TV FM. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra na Balada da Vida. Silva, você também quer é vereador aqui em Santa Rosa, é isso? Sim, sou vereador de primeiro mandato, mas eu sou apaixonado é por música, não que eu não seja é, é, apaixonado por essa missão que eu estou, também sou, mas a música corre na minha veia, é o que eu mais amo na vida, abaixo de Deus e minha família. Fernando, para gente encerrar, deixa aqui uma mensagem, final de ano chegando para a galera de Santa Rosa e o Brasil. Meu irmão, que Deus possa abençoar cada família com saúde, paz. Que as famílias não passem fome, que elas tenham o que comer em casa. Que as famílias não precisem estar nas filas dos hospitais. A gente sabe a luta que é difícil conseguir uma cirurgia para as famílias mais carentes, que não tem condição de pagar um plano de saúde. Que Deus possa abençoar os novos governantes que aí estão chegando, para que eles possam fazer o melhor pelo nosso Brasil. E Santa Rosa pode contar com Arnaldo. Não tenha dúvida, sempre pode contar e a gente vai estar a gente aqui sempre para servir o povo. Olha galera, esse cara é nosso Silva, juntamente com toda a sua família, hoje promovendo um evento top aqui em Santa Rosa, diretamente para o nosso canal Móvel 2.0. Bacana galera, estamos aqui ó, Santa Rosa do Piauí, já tá dando quase 4 horas da manhã, já passou esse cara aqui, ó, Gui Gomes. Agora tá tendo um devale ali em cima, tocando, daqui a pouquinho tem mais atrações vamos aqui conversar um pouco com ele né? Primeiramente, cara, já bom dia, 4 horas da manhã já bom dia, não é isso? Bom dia, meu nego, obrigado pelo espaço, viu? PI Mobre 2.0, obrigado de coração, fez toda a cobertura aqui na minha cidade, Santa Rosa do Piauí Obrigado, obrigado de coração pelo espaço, viu? E seja bem-vindo à nossa cidade que volte sempre mais e mais, viu? E como já acompanhei teu show aí, cara você deu um show ali no palco, acompanhando você ali já desde cedo, cara E assim, é, você chama a a galera pra cima e vai pra cima É, rapaz, é a animação da gente, né? A gente criado no Nordeste, a gente sabe o que é, né? Rapaz, é bom demais Toda a galera sempre abraça, com humildade, pé no chão A gente vai chegar lá, né? Deus quiser Você também que faz show em toda a região, São Paulo, toda a região Graças a Deus Hoje eu moro lá em São Paulo, mas eu sou daqui de Santa Paula, do Piauí Eu nasci em Oeiras mas eu, eu vivo rodando, esse ano já passei em Alagoas, Pernambuco, graças a Deus, e tava abrindo espaço por aí, né, pra chegar onde a gente quer. Essa inspiração da música saiu de você mesmo, ou de algum companheiro, diz aí. Rapaz, primeiramente veio meu pai, e incentivo da minha mãe. Meu pai sempre cantou também, e aí eu fui seguindo. Continuei com o que ele, com o que ele parou mais jovem. Eu pensei que você trabalha só, né, Zinho? Em São Paulo eu tenho minha equipe, o Nando Guida, que é irmão do Arnaldo Silva, também agradecer o Arnaldo, obrigado de coração. E a gente trabalha lá rodando o mundão, graças a Deus. E você tem uns parceiros fortes aí, ó. Arnaldo Silva, DJ Rafinha, esses caras são fortes, hein? Rapaz, é um irmão pra mim, esses caras. Ó. DJ Rafinha me abraça em São Paulo como se fosse o irmão dele. Bota de braço do braço e leva pra todo lugar. Bom demais, né? Bom demais você que trabalha na música, né? Tem um talento especial, cara. E assim, que eu, eu tenho a dizer que Deus te abençoe na tua carreira, que você possa ser feliz. Cara, e continua assim, cara. Esse cara é humilde. Obrigado, viu? Obrigado de coração mesmo. Viu? Que Deus nos abençoe sempre, viu? Tamo junto. Ó, pra contratar quem em Gomes aí, liga pra onde? Fala aí. Foi? Pra contratar o seu show, liga pra onde aí? Falar com o DJ Rafinha ou o Hernaldo Silva Santana shows. ou o contato é 119-4189-5153, viu? Só ligar que a gente vai pra todo o Brasil. E a festa é garantida. Com certeza Vamos Carol, eu Te agradeço meu irmão aqui pela entrevista Pela primeira vez, nós estamos aqui ao vivo Para o nosso canal Mobile 2.0 Acho que você já conhece o canal, né? Conheço, o a Maria E eu, eu já arrochei o nome aqui, viu? já achou, não, Arrochei, pode se inscrever viu? Se inscreva aí, vai se tornar o maior canal do Piauí, viu? Inscreva aí Ó, que Gomes aqui de Santa Rosa Já deu um show aqui hoje nessa festa Do nosso parceiro, e agradecer o Arnaldo Isso né? é o Arnaldo Silva, Arnaldo é, o Silva é meu irmão ali, Arnaldo Silva, obrigado coração Seu cara, vou falar um pouquinho viu? Se eu for falar até, vou, vou ficar até de manhãzinha Vamos esperar a finalizar, final de ano chega Deixa uma mensagem aí pra galera Gente, obrigado coração Que Deus abençoe todos nós viu? Que seja o ano 2023 né, Que tá chegando ano novo Seja o ano próximo pra todo mundo e que Deus abençoe todos nós, viu? Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Galera, ó, e vamos diretamente para o nosso canal Mobile 2.0. Bacana galera, estamos aqui em Santa Rosa do Piauí Hoje grande festa, né, do nosso parceiro Hernandes Santos E aí, ó, estamos aqui com esse cara que agora deu um show, Devale Santos Devale, para nós, cara, prazer é, falar com você aqui no nosso canal Dizer para vocês que é um prazer imenso estar aqui na Mobile Pela primeira vez, né, fazendo um show aqui na cidade de Santa Rosa Agradecer a todo mundo que se fez presente hoje também Fecha lotada, graças a Deus, fecha bonita, né, em paz, de boa meu parceiro DJ Rafinha, aquele abraço, todos os meninos da organização aqui do evento, foi top de verdade. Estou muito honrado em trazer o meu piseiro lá do Ceará para todo o Brasil hoje. Né? A gente está rodando, graças a Deus, todos os estados do país, levando nossa música, levando nossa alegria do Nordeste né? para todos os cantos do país. Valeu, a sua música hoje é uma das músicas mais tocadas, cara, acho que em todo o Brasil, até fora do país. Isso é gratificante demais pra você. Rapaz, é demais. Porque, tipo, há, há dois anos atrás eu era só um mecânico. Tipo, era um mecânico que. que é, a minha renda maior era a mecânica mesmo. Eu não mexia com a música diretamente com o show. E a partir do, do, do primeiro sucesso da Mina Sensação, né, a gente, eu passei a viver diretamente da música e trabalhar diretamente para ela. E ter. Hoje temos três músicas a nível Brasil, uma música a nível mundo, hoje, que é a Pra Pra Pra, com, viralizada em mais de 13 países, com mais de um, quase um bilhão de Um bilhão é a única música brasileira. Da história do TikTok que tá batendo, vai bater, né? Um bilhão de visualizações no TikTok. Então, é um feito, é, graças a Deus. Primeiramente a Deus, né? Que eu sempre falo em Deus, porque sem Deus a gente não é nada. Primeiramente a Deus, segundamente cada uma das pessoas que curte minhas músicas. Minhas músicas é curtida por criança, por idoso, é, por pessoal jovem, enfim. Então são todos os públicos que a gente atinge com a nossa música, a gente tenta não pôr. É, é, pornografia, separado da obscena nas músicas, porque é uma coisa engraçada que a pessoa chega do serviço, queira fazer um vídeo dançando, brincando, que possa colocar a música lá na família assim, né, sem incomodar ninguém, então é isso que a gente leva hoje para o Brasil. gente observa você também, seu show também, é, é uma energia grande né com seu público, você interage com a galera, cara, eu acho que isso aí bom, bom, bom, é importante bom. demais. Isso, isso é um pouco realmente do que sou eu, né? Assim, do que. É, às vezes eu aparento ser uma pessoa calada para as pessoas, né? Muita gente acha que eu sou uma pessoa Boçal, o beijo, mas tipo. Dentro de mim eu guardo essa alegria, então eu, dentro do show eu consigo pôr tudo pra fora na música. A música foi uma das maneiras que eu consegui de expor pra mim, pra o pessoal, tudo que eu sentia dentro de mim, né? Então foi através da música que eu consegui expressar verdadeiramente. E através do show que hoje eu consigo levar alegria pra muita gente, dançar, criança, idoso, todas as idades. Sua música hoje, Dava, é, é a, a Fá Sem Limite, cara, essa música explodiu. A faça Limite hoje, ela bate, bateu hoje, né, 53 milhões de visualizações, sendo a música atual do Piseiro mais tocada do país. Eu gravei essa música junto com o Safadão, né, ele, ele se interessou pela música, viu? O meu CD vinha batendo muito forte a nível Nordeste e ele se interessou em gravar a música. E a partir daí a gente montou essa parceria, né, que hoje está rendendo. A nossa música chegou a ser o terceiro lugar nos vídeos em alto do país, hoje é o sétimo lugar. Mas a gente vem sempre aí entre os top 10 do piseiro mais tocado do país. Vale, eu quero que tem muitos fãs para atender ali, tem muita gente lá fora. Quero, cara, parabenizar você em nome do nosso amigo Bernardo Silva, que trouxe você aqui pra fazer esse show. Parabenizar você é, pelo seu carisma, pela sua vontade, pela sua luta, meu irmão. Obrigado, meu irmão, obrigado. Eu fico muito lisonjado, né, e hoje ter o meu trabalho é conhecido. Como eu, como eu falei, né, um ano e meio, dois anos atrás, eu era apenas um borracheiro, um mecânico, né, que sempre amei a música e acreditei nela a todo custo, mesmo quando eu não tinha nada, tinha apenas um pendrive com alguns playbacks acreditei, hoje eu sou compositor, produtor e criador de todas as minhas músicas, todas as minhas obras, foi tudo eu que fiz, então isso é muito gratificante ter nossas músicas tocar no país inteiro, no Brasil inteiro é, é, é algo que eu não, não consigo mensurar. Irmão que Deus te abençoe na tua caminhada na tua luta, meu irmão. Tamo junto véio. eu que agradeço o espaço Tamo junto até. Vai olhar aqui pra que não vai dizer assim Galera, segue o canal Mobile 2.0 aí Galera, segue o canal Mobile 2.0 E vem curtir o Piseiro mais diferente do Brasil Bota na pressão, bebê Ó, Devale Santos, o cara o mais estourado de todas as plataformas do Brasil Diretamente pro Mobile 2.0 Tamo junto, papai Bacana, galera, tamo aqui ó, Santa Rosa do Piauí E eu já tá com as mães cena, Devale, Kim Gomes Agora Alan vai entrar e a galera massa não arrega não, tá aqui todo mundo marcando presença, estou aqui com a Adelto de Arraial, que veio hoje, não é isso Adelto? Isso, a gente vem prestigiar esse show maravilhoso aqui em Santa Rosa do Piauí, com Deável em Santos, é, Gui Gomes e Alan dos Teclados. Agradecer imenso ao Arnaldo Silva por essa festa belíssima aqui em Santa Rosa. Pô. Isso, o Arnaldo é um grande parceiro da gente, não só de hoje, mas sim de sempre Uma ótima pessoa, um ótimo empresário, enfim, o evento dele maravilhoso, Jean Guedes As marcas dos eventos de Arnaldo é marca registrada Isso, registrada, além de tudo, hoje com o Santos, o auge, a festa hoje foi a mais esperada do ano Que é hoje a do Deavily Santos e você foi convidado para prestigiar nessa festa maravilhosa. Sem falar, cara, da humildade do Hernaldo, da sua equipe, cara, bom demais, hein? Não, sim, sim, sim. Ele é uma pessoa de boa, uma pessoa muito humilde, muito sincera e muito honesta. isso é um ponto positivo nele. Então, para a gente encerrar, vamos mandar um abraço para o Silva, não é isso? Isso, um abraço para Arnaldo Silva, um abraço para a galera de Arraial, Piauí que está aqui marcando presença nesse evento maravilhoso. Cajazeira, Santa Rosa, Barra de Alcântara, você, né? Enfim, todos aqui marcando presença e muito obrigado pelo evento, Jean Guedes. Estamos aqui, Adelto de Arraial, diretamente para o Móvel 2.0, papai. Bacana, galera, estamos aqui, Santa Rosa do Piauí, mano, hoje... Festa top de mar, Devalo Santos, deu um show, Guim Gomes, agora a Estamos aqui com as gatas aqui, marcando presença hoje. Teu nome? Manuela Sani. Manuela Santos? Manuela Sani. De onde? Sou de Brasília. Manuela, e aí a festa top? Perfeita, sensacional, foi maravilhoso. Curtiu muito? Demais, dancei muito, viu? namorar nada. Até agora não até agora não? Ah, até agora não. Mas até agora não, vai se pintar... Exatamente, ó, eu tô aqui todinho, ó. Oh. Com certeza! Que coisa, você gosta daquele cara carinhoso, romântico, como é que você gosta de cara? Eu gosto de cara safado. Safado? Safado. Então o cara tem que ser safado para você? Sim. Se não for... Um pouco de tudo. Ah, um pouquinho de tudo, né? Só que tem que ser safado. Você, é você é uma menina fantástica. Obrigada. Você tá só passeando aqui em Santa Rosa? Sim, eu moro aqui em Santa Rosa durante oito anos. Oito anos? Oito anos. Tô a família é daqui, né? É. Então hoje você tá em casa. Sempre, né? E essa festa hoje top demais aqui demais. com a... Com o The Valley Perfeita, Perfeita. Oh. Canta muito, viu? Então eu quero parabenizar aqui Vamos parabenizar o Arnaldo por essa festa top hein? Não, as festas dele são sempre sensacionais Uma melhor que a outra Uma melhor que a outra Uma melhor que a outra Mas a de hoje A de hoje, fechou A de hein? hoje, respeite, respeite, né? Respeite Respeite e dê a Então, manda aí um abraço Final de ano chegando aí Pra galera aí Beijo galera, um próximo ano novo, viu? Ó, oh, e tá, tá na procura ainda de um paquerinha. Com certeza, ó. É isso? Linda e maravilhosa. Sempre. Vamos lá galera, ó. Oh, Manoela diretamente aqui pro Mobile 2.0. Bacana galera, tamo aqui. Santa Rosa do Piauí. Hoje uma festa top demais aqui em Santa Rosa. Marca de Arnaldo Silva, juntamente com o DJ Rafinha. Estou aqui com o irmão dele, rapaz. Né? O professor... Evandro. Professor Evandro, cara. Que festa, meu irmão. Pois é, rapaz. Como sempre, a Marca Santa Rosa Show dando um show de bola aqui na... nos eventos da nossa cidade, querido Santa Rosa. Eu, particularmente, saí lá de Teresina para fazer aqui uma presença nesse evento. Agradecer aqui o portal aqui de vocês, aqui acompanhando aqui essa belíssima festa aqui, nessa noite maravilhosa, aqui em Santa Rosa. Agradecer toda a população de Santa Rosa e vizinhança que estiveram aqui na nossa cidade, para exercer esse grande show. E dizer o seguinte, que a marca Santa Rosa Show chegou para ficar. É uma marca que, quando ela bate forte, não tem quem derrube. A marca do Arnaldo Silva é uma marca registrada, cara. Um cara humilde, um cara simpático demais com a galera. A galera abraça ele, pô. Então, é isso, é importante. Importantíssimo demais. Nós tivemos aqui várias lideranças das regiões aqui. Prefeito, vice-prefeito, pessoas de cidades vizinhas que vieram aqui é, dar o apoio à marca Santa Rosa Show do meu irmão Arnaldo Silva. E dizer para todo mundo, agradecer sempre a presença de todo mundo aqui. Dizer o seguinte... Teremos mais festas grandiosas como essa, meu amigo Então, palavra hoje para gente resumir Gratidão, pai Gratidão, gratidão a Deus, gratidão A marca Santa Rosa Show E dizer para todo mundo Obrigado por estar aqui com nós Em breve mais, mais festas Em breve, em breve Teremos mais, mais grandes shows aqui em Santa Rosa Professor Wando, Ó, oh, cara, obrigado aqui pela entrevista Para o nosso canal mano. O agradecimento é eu aqui Parabéns pelo canal de vocês, viu? Galera, segue lá o canal, viu? O nome do canal é? Mobile 2.0 Aí, segue lá galera, vou seguir ó Professor Evando, diretamente pro Mobile 2.0 ah, Bacana galera, tamo aqui Santa Rosa Hoje festa top demais E a galera tá aqui, a galera tá aqui, teu nome? Rodrigo Felipe Rodrigo Felipe? Paciso Cristiano Vamos começar com o Rodrigo. Rodrigo, cara, diz pra nós aí, pai Essa festa hoje rendeu, hein pai? Rendeu demais Muita gata? Muita. Foi pra cima? Demais, mas tomei muito fora. Ah não, quer dizer, tomou muito fora? Tomei, mas também peguei muita nega Não, mas o tomava um fora, faz parte, faz parte. É da parte. De, faz, parte, hein? faz. Sabe que não leva um fora, não dá graça. É. Não é verdade? Falar que nem é cremosinho, nem é bonito demais. Bonito demais, olha tá? o cara aí, mano. Diz aí pra nós, como é que tu gosta da gata aí, pai? A parte tem que ser naquele jeito, bonita, cheirosa. E cacheada. Aquela, aquela moreninha, aquela moreninha. Moreninha. Gosta aquela mulher que bebe, como é que você gosta da gata aí? Tem que ser aquela que gosta da revoada. Ah, da, revoada. da revoada? Da bagaceira. Da bagaceira. Da bagaceira É isso aí. Aquela mulher que geme é boa. Não, essa daí eu não gosto eu não. não. gosto não gosto não. não mas tem que dar fazer um barulho sim, pai. Não posso não, eu sou vixe ainda, pô. Ah, tu é vixe? É. Caralho, não parece, hein, irmão? parece não, hein? <risos> Vai, é isso aí, ó. Gostei de falar com você. Manda um abraço pra galera, já segue o nosso canal. Um abraço aí para o canal... Mobili Mobile... 2.0. É isso aí. Vamos um aqui. Abraço. Segura aí, segura aí que eu vou falar aqui com o... Tacizo. Tacizo. Tacizo. Como? Tacizo. Tacizo do Acordeon. Achei ele da Ciso do acordeon, tá aqui com nós. da Ciso, diga pra nós, pai. Festa boa, hein? Rapaz, festa boa demais, mas doido. Piseiro, o só... Oh, o Devalo deu um show. Rasgando. O Cava tem que botar pra sair faísco. Devalo deu um show, hein? Deu um show. Você, vou partir para as gavetas? Ah, Rapaz, aqui levei fora demais aqui já. Ah, hoje foi o dia do fórum? Ah, foi uma festa, hoje foi uma festa de levar fora. Ah, hoje foi festa do fora? Foi fora demais. Pode dizer assim, as mulheres de Santa Rosa, gostam dos caras daqui ou de fora? Não, as mulheres de Santa Rosa não gostam de cava daqui, não, é tudo tranqueira. Oi? As, as mulheres de Santa Rosa não gostam de cara daqui, não. Só cava de fora? Só cava de fora. Ah, quer dizer que se for daqui as mulheres não. Não, quer não, é que as mulheres daqui. Quer não? Faz um minuto, uma cantada boa pega, não É. Depende da cara, cara mas. É o um carro bonitão aí, estiloso, cabelinho. Não, é, tem que partir, cima, que partir pra cima. tem que partir pra cima. Tem que dar essa forró. Mulher gosta, mulher é Sar forró, forró Sa chama ela assim, bem pertinho. Tem que, que dançar da. forró. E, e mano. É, né? puro. Não é verdade? Verdade. Tamo junto, cara. Vamos aqui para nós fechar aqui com o. Cristiano. Cristiano, olha pra câmera aqui. Olha pra câmera. Cristiano, diz pra nós, ver, pai, tu tá bonitão aí mesmo. Eu gostei de você, dá um bonitão aí. E aí, partiu pras as gatas? Poxa, mas rapaz, errei cinco fora e peguei duas. Cinco e pegou duas. Não. Ficou no lucro? Eu fiquei no lucro. Mas ela tá aí ainda. Né? É, é, tô aqui, a procura demais. Procura demais? É. Vai pra cima. Vai cima, né? se não achar, gasta dinheiro com rapariga mesmo. Ah, olha, ele gasta dinheiro com a rapariga. estou ah, ah, nem aí. Mulher gosta de dinheiro. Gosta? Tem que ter dinheiro. Né? Tem que ter dinheiro. Se é, tiver dinheiro, a mulher não vai, não. Gosta, não? Como? Que presta, não. Mulher não gosta de cabo que presta, ah, não. Quer dizer, como é, como é, aqui, oh, um desabafo, um desabafo. Mulher não gosta de cabo que presta, não. É verdade. Tem que Caba tem que ser ruim. Ah, tem que ser ruim? É. Tem que ser cruel, cruel, é, tem que botar pra lascar. se a não, não gosta de cabo que presta, não. não. Tem que botar pra lascar. Tem que botar pra moer. Concorda com ela? Não é? Eu, mas rapaz, e mulher não gosta de cabo liso, não. Ah, tem que ter um dinheiro? Tem que ter dinheiro. Se for liso, a mulher não quer, não. Quer dizer que se tiver. Não, é, não tem não, aí cai fora. É, é cai fora. Sim, ah, isso não quer não. Tá perdido. O pra pegar a mulher tem que ter moto, dinheiro, e tem que andar daquele jeito, cheiroso, bonito e gostoso. Aí o cara falou tudo aí. É, mas rapaz, eu olhei na rádio de vovô. Galera, ó, graças a vocês pela entrevista. Já segue o canal, pai? Hã? Já, já, já, já segue o canal, já segue? Já. Já sigo, já conheço demais. Já sigo, já sigo. é é só Santa Rosa. É Santa Rosa. Galera de Santa Rosa, Piauí, aqui ó, galera top demais, gostei, toca aí, bate aí, bate aí todo mundo aí, bate aí pai ó, diretamente pro Mobile 2.0 É isso aí galera, estamos aqui em Santa Rosa do Piauí, né, hoje uma festa top demais, Tô aqui com as meninas de Santa Rosa, teu nome? Cris Leia, Chris... bonito nome Cris Leia, Chris bonito, nome. Ah? bonito nome, obrigado teu nome? Ruth Ellen. Ruth Ellen. vamos falar com você primeiro. E aí? Você gostou da festa? Eu amei. Amou? Então o Arnaldo acertou de novo? É, acertou. Ele sempre acerta. Ele sempre acerta? Sempre. A galera gosta do show do que ele traz pra cá. Todo Nossa. show que ele traz, a galera vem Gosta. Ele arrasa. Sempre ele arrasa. Então não dá pra perder as festas de Arnaldo. Assim. Dá não. Não dá não, né? Então isso é bom. Isso é bom porque é, cada show que ele faz é um melhor que o outro. É. Você arrumou alguma paquera pra hoje? Não. Não? Não. não quis ninguém hoje não? Não. Hoje, não, hoje é só pra curtir. Hoje é só pra curtir. Só que você já mora aqui muito tempo? Já. Sou daqui mesmo, muito tempo. Você é uma morena bonita. Obrigado. Então hoje não tem essa Acaba vai chegar, vai levar fora. Não, hoje eu só vim pra me divertir oh, O menino disse que já levou um em fora essa não foi um teu não Deve ter sido Deve ter sido, segura aí Vamos lá aqui falar com a... Ruth Ellen Ruth, Ellen. Ruth Ellen, você parece uma menina simpática Sou É, Uhum Aí a festa foi boa? Foi ótima, maravilhosa. Gostou da festa? Gostei demais. É nós sim, eu de parabéns. Tá demais. Acertou de novo. Uhum. Você mora aqui mesmo, você tá ontem? Moro. Mas aí, deu uma algum alguma aqui hoje? Eu ficou de boa mesmo. É, eu paquerei uns aí, né? Mas rolou. Rolou. Rolou. Ah, essa aqui rolou. Deu pra rolar? Deu. Então é isso. Então, vocês estão de parabéns. Santa Rosa hoje recebeu um astro o fenômeno da música, The Vale Estourado. Estourado. Gostou? Eu amei. Gostou do show? Gostei demais. Galera, a gente também do nosso canal, mobile 2.0, também adorou o show do The e as outras bandas. Então é o seguinte, pra gente encerrar... Manda um abraço pra galera de Santa Rosa, vai lá. Ei, galera. Ah? manda um abraço pra galera de Santa Rosa, vai lá, Santa Eu Rosa. Tô bêbado. Tô bêbado não, você tá bonza. Eu tô bêbado. Vai lá. Abraço Santa Rosa. Um abraço Santa Rosa. Vamos um lá, Abraço galerinha aí do canal Móvel 2.0. Já segue o canal. Já. Já segue. Já. Já segue o canal. Segue lá Chris Leia Lima. Ah, você já segue o canal. Já. Eu sigo já também. Cara, é top! <risos> top demais! Assisto quase todo dia quando tem postagem nova. Galera, obrigado a vocês! Eu que agradeço a vocês pelo carinho de vocês. Moble 2.0 com a galera de Santa Rosa!